De hoje vai ser arroz, já temos aqui o óleo e o alho, e ali na churrasqueirinha vamos colocar carne, aqui a gente tem churrasco, chama de uma carne bem baratinho, né, pelo por ser dinamarca, 39 coroas, uma picanha, e também temos aqui na cocina, uma saladinha, né? Porque alguém tem que ser saudável nessa família. Então, sou eu. E é isso o de hoje. Estamos só nos preparativos ainda. Oi, gente, tudo bem? Prometi para vocês fazer um tour aqui pelo acampamento. Vai ser um tour bem pequenininho. Vou mostrar para vocês tudo que a gente tem aqui. E é isso. Aí vocês podem conhecer um pouquinho do nosso acampamento e saber... É, como que a gente está né, acampando aqui, eu e o Simon, tá bom? Se você é novo nesse canal, se inscreve aí, curte esse vídeo e comenta o que você achou do nosso acampamento. Como vocês já podem ver, aqui é o nosso... Acampamento no geral, que eu já mostrei. Uhum. Não, you, you a gente está preparando a janta. Eu e o Simon, né? Quer dizer, eu mais. Mas Como eu estou gravando, ele vai ter que preparar. E aqui é a nossa mesa. A gente gosta de sentar, de comer aqui. E as cadeiras de acampamento. Tudo aqui é portátil. Vou mostrar aqui a cozinha. Essa é uma churrasqueirinha. E temos também a nossa cozinha aqui. Que dá pra mostrar ali também o que temos. O que temos. Aqui na nossa cozinha. Eu coloquei ali. Tem os é, temperos, né? Arroz, macarrão. Algumas coisas básicas. O E prato. Talheres. A nossa baguncinha ali. E tem as comidas né que eu boto ali também. É, esse negócio também desmonta todinho. Então ele fica é, bem menor. Mas é ótimo. que aí dá pra pôr as coisas organizar. Vou mostrar aqui. Esse aqui é um saco de lixo. Daqui a pouco a gente tem que trocar o lixo, né? E essa é... É o nosso chuveiro. Vou mostrar pra vocês como funciona. Tá ventando bastante aqui agora, mas tudo bem. Aqui é um chuveirinho, ó. Essa cabaninha tem um... A gente pendurou um chuveiro, sim, né? E temos aqui uma banheirinha, já pro neném, mas a gente tá usando. E aí, isso aqui, ele fica com uma... Tem uma bomba, e aí coloca dentro da água, e aí a água traz toda aqui para o chuveiro, vem tudo aqui para chuveiro. É um banho rápido, né, só para ficar limpinho, dormir limpinho, cheirosinho, principalmente se tiver calor, e aí nós tomamos um banho rapidinho. Bom, esse foi o chuveiro, né, O chuveirinho. Xixi a gente faz aí pelos cantos, <risos> né, ali atrás do carro, né, do mato ou tem um banheiro ali mas eu prefiro fazer até no mato aqui o sim apoiou minha cadeira mas é um solar e aí pega toda a energia que o sim é, usa para carregar a bateria que a gente tem e aí carregar todas as coisas que nós precisamos aí eu trouxe esse negocinho para pendurar umas toalhas aqui é só a bagunça né as as bolsas das coisas Esse aqui é um aquecedor Quando se faz frio durante a noite Dá pra ligar ele um pouquinho Aquecer Mas esses dias tá tão calor à noite Que a gente nem usou ainda A gente acabou nem usando tá calor Tá vendo ali tem Essa é a bomba do colchão E Não reparem a bagunça né Porque é uma barraca e um acampamento Ali é a bateria que tá carregando ali com uma bateria de carro e aí a bateria gera energia aqui pra gente que, que é ótimo né que a gente consegue carregar todas as coisas que nós precisamos e essa é a bombinha de bombear a água ali da bacia pra tomar banho é bem legal e aqui tem todo o esquema do Simon de fios que ele ele mesmo que fez para nós né carregarmos as coisas e temos até conexão com a internet. A água não tem aqui, então a gente tem três galões desses daqui. E aí a gente pega a água é, ali na igreja, que tem ali embaixo, que é uns quatro minutos daqui. E trazemos para cá. O bom dessa barraca é que tem esses divisórias assim. E... Aí eu coloquei minhas vitaminas ali, uns produtos de higiene e papel higiênico. Essa barraca, como eu falei, ela é de ar, não é aquela de montar. Você precisa encher, então isso aqui são três gomos desse, né, Um, dois e tem um ali dentro. E aí pra ficar assim, né, mais aconchegante a nossa barraca, nós colocamos esses essa luzinha aqui. E também temos a luz que o Simon colocou aqui, que é tudo carregado pela luz. Muito legal, né? Agora dá para ver melhor que o sol saiu. Ó. E aqui, na realidade, essa barraca é para... How many people? Essa barraca é para cinco pessoas, mas a gente tá usando como uma, né? E ela divide em duas partes, aqui e ali. A gente tirou a divisória, que dá pra tirar, e fizemos uma parte só. E aí colocamos o nosso colchão aqui. Tá uma bagunça, o Simon tava deitado aqui. Então, edredom, o colchão, o colchão de ar. E como eu falei, né, aqui tem um colchãozinho embaixo. E as minhas coisas só tá uma bagunça aqui ó, dá para pôr a divisória nesse coisinha aqui ó, nesses ganchinhos aí é bom se né tem criança dá para dividir entre é, os adultos e as crianças ou dá para virar o colchão né que a gente vira tá, tá de um jeito diferente mas dá para virar ele e ter é colchões assim né de, nessa direção que também cabe bastante. É que a gente colocou um colchãozão, porque é só nós dois por enquanto. Mas dá para usar com os colchões menores. É bom fechar o zíper aqui, por causa dos mosquitos. Esse negocinho não tá muito bom. E é isso, nessa barraca. Tem também esse coolerzinho aqui. Que a gente coloca o gelo e a é uma geladeirinha, né? Aí tem manteiga, tem mais o gelo, o coca e manteiga. E essa daí que sobrou do café da manhã. E agora o assim, não tá carregando. É, dá pra ter até um ventilador lá dentro de, de camping mesmo. E eu acho que vai ser ótimo, porque tá bem quente. A gente não conseguiu. Eu não consegui cochilar, porque o sol tava muito forte. Agora ele fica aparecendo e desaparecendo. Mas esse é o acampamento. Tá ventando bastante hoje. aqui. Em cima de botar a churrasqueira ali, por causa do vento. A gente tá curtindo, descansando e também fazemos uns tours, né? A gente coloca as coisas tudo ali dentro da barraca e sai para passear, para conhecer a cidade ou algum ponto turístico que tem aqui. E não reparem, né, a pessoa nesse estado, porque eu estou aqui acampando e acampamento é assim. Mas é isso, gente, esse foi o tour de hoje, espero que você tenha gostado, se gostou deixa um like, não esquece de se inscrever e deixar seu comentário aí o que você achou do tour pela nossa barraca. Eu falo que esse acampamento é um pouquinho mais de luxo, né, a gente tem né, algumas facilidades como banho ou até mesmo energia, até mesmo internet, né, que o Simon colocou, então, assim, é... É um privilégio já estar no acampamento e ter algumas coisinhas. Claro que tem gente que vai falar que se você for acampar, você tem que aproveitar ali a natureza. Mas a gente, além de aproveitar tudo isso, a gente tem também essas facilidades. Então, espero é, que seja uma inspiração aí para você, se quiser acampar e tentar alguma coisa, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Comidinha pronta. Arroz, carne e salada. Tá gostoso.